Olá, mente rica! Você está precisando de uma solução financeira urgente? Então, repita essas afirmações todos os dias ao acordar e também antes de ir se deitar para dormir, por 30 dias consecutivos, para atrair e manifestar dinheiro inesperado para a sua vida. E veja o poder da palavra profética para atrair dinheiro e abundância. Pelo poder infinito de Deus que habita em mim, os problemas financeiros que surgiram em minha vida estão sendo todos resolvidos agora pela inteligência divina, com a harmonia de todos os envolvidos. Eu sou grato e mereço toda a prosperidade, abundância e riqueza na minha vida. Assim seja.